Tu não, tu não aprende, não desde Duarte, quando... Tu é muito burro, Drago. Tu não aprende, tu seu Agora é a gente passou, vamos ver o que te dá certo. O Aqua tá banido. Tem que aprender. Uh, bora, aí, bora nós dois. 2 contra 2. Vou botar a série pequena que 3.3 e três vitórias só, para ir passando a estratégia logo. Pronto, como vocês dois estão sozinhos aí, os <risos> dois sozinhos, é vocês vão fazer o seguinte, vocês tem que cobrir cada obrigatoriamente os lados, cada um cobre um lado, tá ligado? Senão não dá certo. Como vocês estão né, em dupla aí, vocês vão puxar em dupla. Uhum. Não, mas é melhor que melhor É. E vocês são tão fácil de prever que deveria hum, dar sim. pena, né? Sabia que vocês iam gastar a granatura ali. Veja, eu tô numa posição diferente, porque eu tô sozinho, eu preciso pro mim dos lados, tá ligado? Menino, eles estão vindo aqui, eu já encontrei um aqui. Então quer dizer que eu tá aqui. Passou e tá com pouco light, joga granada. Boa! Entendeu o que Desci uma posição pra cobrir um lado que eu não posso cobrir. É desvantajoso? É, tá ligado, mas é o jeito. de Vocês podem, tá ligado, trabalhar Fly. junto ou atrapalhar, eu tá ligado? Vai, é. vem não, pô. Caralho, moleque. Não acerta nada. Ih, no caralho. Tu tá... tu tá... ruxando... Tu tá ruxando muito, muito sozinho aí, caralho. Vai, vai, vai, vai. Tá aqui, eu Falei pra você que você não ia plantar essa porra. Eu falei pra você. Aqui, aqui tem a porra do negócio. Eu pensei de que de... já tava coberto ali. Eu falei, não dá pra plantar na aço, por acaso não tiver protegida ali, pô. Ixi! aí, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, meu Deus do céu. Agora já era, fica de longe. Fica de longe, burrinho. Não, burrinho, Fiquei fica de longe. Do jeito que eu ensinei de longe, daquele jeito, bugando pra ele não plantar. Era pra tu ter feito isso. Agora plantou, você vai se fuder pra descontar agora. Live, protege ali, ó. Ele tá aqui, ó. Ino, ele vai salvar ele. A gente vai ficar A sorte lá live é meio idiota. Mas... Eu avisei, velho. E na próxima vez, tu bota na cabeça. Quando tiver vazado aqui lá, tu vai assumir aquela posição que eu te falei que dá pra matar o cara de boa. Né? Ele não ia plantar nunca ali a bomba, ele ia ter que correr atrás de tudo. Correndo o risco de se fuder. Entendeu? Vai dar pra sua posição, ó. Quer dizer, Ó, e agora tá 3x2 o Alfa ainda dá pra aí, ó. Igual que nós não ganhamos mesmo. Tá aqui comigo. Ah... Tá aqui com o capeta agora. Congratulations! We are the winners! Não era pra ter entrado não, Alfa. Ah, <risos> esse cor eu... vai eu... logar ainda. Vamos jogar então. É, vamos lá, vamos passar as estratégias que eu escrevi pra vocês, vocês tem que me botar na cabeça, porque vocês tem que ser espertos, o é importante é não deixar plantar. Go, go, então... go, go, go! Como você tá sozinho, você... Set... Nossa, como sozinho, né? Vem comigo aqui. Segura Viu os dois já? Já ah, tava os dois aqui, mas passaram aqui Obrigado, você é um cara muito forte. <risos> ah, você tá aqui comigo ali ó É, porque você é um cara muito esperto Você só... <risos> eu... Você disse o Magnum, você só disse o Magno. Eu disse, tá aqui. Tá aqui, tá os dois, mano. Tá um, tá os dois. Tá aqui comigo, ó. <risos> peraí, peraí. Tem que ser mais perto, tem que ser mais perto Live, cobre aquela posição que você tava, ó, ó Fica bugando ali, ó Não, indo, você não vai fazer a mesma meta que você fez antes, não Você vai ter que fazer isso aqui antes Pronto, agora é fire. Oh meu Deus, ele fica trocando tiro ainda ali Tchau. Ou não Desce, desce, desce, desce, desce Vou pro life, segura vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem depois de meia hora tu entendeu! Depois <risos> de, <risos> de meia hora tu entendeu indo embora ali, não foi? Você tá ali, velho? Não, óbvio que não não. Lino, tu não trabalha bem a equipe não, então, tem que ser mais esperto tem que entender, tem que entender Pensa que tu tem que distrair de assim, um dor, lado, distrai, um, depois que tu está trocando tiro tu distrai de um lado, distrai, de ah, um lado, aqui morreu aqui, vem, vem, vem, tá, mazuca, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, ino, tá tu não aprende, no desde dragão, quando? Tu é muito burro, dragão. Tu não aprende, burro! Tu não aprende, burro! Tu não aprende não, burro! Tu não, trabalha, Boa, não sabe trabalhar não, pai. Tu é muito idiota, mano! É. Deixa de ser burro, caralho! Deixa de ser burro! Deixa de ser burro, idiota! Entra no jogo pra eu te mostrar o que tu devia ter feito desde o começo. Desde o começo, quando eu falei, to aqui, tá hum, aqui. Enquanto tiver o time, eu jogo. Não, se bem você não for olhar, eu não chamo fazer você fazer pra fazer. jogar, então não. Não, não chamo você pra jogar, não. Se você não quiser aprender agora, eu não vou chamar você, não. Porque você tá fazendo buíce. Eu vou lhe mostrar buíce que você tá fazendo. Vai é passear no meio do mapa, depois que morre. É aqui, porra. Vai se fuder, Você puder, é burro. Você <risos> é burro. Você simplesmente botou na cabeça que você tem que para cobrir o cara, tem que cobrir bem do ladinho. Idiota do caralho. Tu devia ter pegado pela parte da, da grade, burro do caralho. Ele sempre vai pro meio ali, ó. Ele vai correndo pelo meio. Que é uma rapariga doida do caralho. Em vez de fazer o que eu falei, que é pegar de longe, ficar matando os caras de longe. E aí, toda vez que eu, eu morria, aí eu vi na tela dele. Ele tava lá, puxando pra perto de mim lá. Quando eu morri. O caralho, que bicho doente, velho. Mago, vem cá, fica lá na, na, na B Tava respondendo o Facebook fica de novo lá Fica na B Ok B Espera aí Olha pra mim quando eu tiver comandado. Tá na B? Tá onde montou? Tô, tô aqui no B Tipo, faz de conta, tá precisando de ajuda, olha pra tô mim ó. Não. L L L L que eu tô indo Tá Olha o que, é que eu fiz Tá entendendo? Ah tá, Era Entendi. isso aqui. Aí ó, o fuzil ficou um ah, aí. Ah tá. No Entendeu? Caso, Dá pra é proteger. fácil, faz... velho, fazinho, mata fácil. Faz... Todo mundo aqui. Entendeu? É isso aqui que ele tem que fazer, é isso aqui. E ele tá aí lá por dentro. Eu só rindo na cara dele, meu Deus, burro. Ele faz isso aqui ó. ó, ó, ó, Puxando aqui, Deu um caralho aqui ó. Desesperado. Bora, vamos oh. se matar aqui. A gente vai jogar sério um pouquinho. Olha o cara Olha o oh, cara morrendo <risos> Bora, joga sério aí, vamos treinar um pouquinho. E aqui, ó, Mag tem uma estratégia que eu tô, já expliquei pra vocês, né? vocês não entenderam direito. Toda vez que você quiser rushar pra A, você primeiramente tem que fazer isso aqui, ó. é obrigatório. Pra checar onde é que os caras estão. Viu onde é que os caras estão, tá ligado? É GG. Entendeu? Bora. É GG agora. GG. Tá vendo? Aí vem pra cá, porque os caras já pensam que ele tá pra lá, tá ligado? Tá aqui, tá aqui. Vamos aí. Ah, ha, lag. Não, vale não. We like We just lost the battle. Ainda bem que a gente vai usar PS TS lá, que o RC a é, é muito cuidado. Né? O RC é uma bosta. Dei, eu dei a corneada no Alco, o Alca não levou a corneada e ainda me matou. Cobre lá, cobre lá, quando precisar de ajuda você já sabem o é que faz. Né? Beleza. Pô velho, tu tem que vir lá, pô. Não, caralho, um lado, cada um fica um lado, pô. <risos> Tá aí, ó. Passou a bomba aqui, ele tá aqui. Ele é. tá aqui, rapaz. Tá aqui. Atrás de você ali, ó. Uhum, já vi. Did ai, ai. Uau, vamos jogar sério agora. Passa o Alca pra cá, vai para lá, Max. Espera aí. Passa esse pobre, coitado para cá. Porque ele precisa de mais dica, que esse miserável aí ele tá fazendo muita merda ainda. Alca, quando tu for ver o cara lá ali, tu tem que correr pra coronhar, pô. Não é correr para tipo atirar sobre cobertura, não. Que foi burrice aquilo ali. Tu então, tem que coronhar porque a probabilidade de sobreviver é maior. Se tu coronha, tá ligado? Tem mais chance de sobreviver. E, principalmente se tu coronhar. Se ele atirar em turra, às vezes buga e mata ele, mas não mata todo Vem lá, vem lá, vem lá. Já aprendeu já. Já, tá aqui, levou, já. Sabe onde é que ficar? Em vez de se aprende com o Erdoin, quando eu precisar de cobertura, você sabe o que, que tu faz, né? Ou vou precisar desenhar de novo. Jogar uma granada aqui, mas eu acho que não é não. Só pra chamar a atenção. Sempre é assim, galera. Chama a atenção de um lado e vai pro outro, tá ligado? Quando vê que o outro lado já entendeu que você só chama a atenção, Você, você volta. Nossa. O que tá aí, mas não abandona a posição não. Não vale a pena abandonar a posição não. Deixa ele vir. Eu falo, não vale a pena abandonar a posição não. Ele faz Isso é um filho da puta, velho. Isso é um... Olha ele rodeando. Olha ele... Olha... Meu Deus. Algo que o cara que você dá ban, tá ligado? Não deixou mais voltar a passar não, velho. Morreu! Morreu! Eu acho lindo essas coisas, velho. Coisa mais linda do mundo. A bomba foi plantada. Um minuto mais no jogo. Tá aqui, pare. Tá vendo a coronha. Foda-se! Cabe safado. É lógico, eu tô com a bomba protegendo. A bomba foi derrubada. Viu o que eu fiz, algo ah. Tem que fazer isso, né? Ficar rondando ali pelo bem, não. Nunca. Você tem que usar a vantagem desse lado aí, pô. porque ele vai plantar bugado. Né? Na hora que você vê que ele vai plantar, se por acaso você ah. vê que ele vai plantar na parte do ar, você tem que vir para aquele lado de Não! Uh. Salvo pelo. Meu Deus do céu! pra aqui, ó. Não, pô, tu vai por dentro. Tu vai por dentro, né, pô? Tu não consegue. <risos> Meu Deus do céu. Alca, vou te explicar pela última vez. Quando um quiser plantar na B, é obrigatoriamente um tem que ir pelo meio. O cara que vai por fora, ele tem a obrigação de apenas atrapalhar a vida. Tá ligado? Aí o cara que vem aí, ruxa. E eu vou tentar matar os caras, Desceu, tá na escadaria. você tá indo, pô, live. Não, pô, o que, que tu tá fazendo aí no meio? Sério? velho. Meu Deus. olá Não tinha que sair daí, velho, eu tô te cobrindo aqui, ó. Aqui comigo, ó. Ah, velho. Porra do conex... conexão, filho da puta, velho. Não foi é nada de Lex, não. não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Você conseguiu sobreviver na minha frente e o raio. aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui, vamos ver se ele é assim. se ele fizer a mesma coisa que ele fez, eu juro a vocês, eu Fiz a mesma coisa, to. esquece. Galera. valeu. É, obrigado por tentar entender o treinamento, mas gente burra não entendeu mesmo não, valeu.